Vou estar adicionando a pasta concentrada por o sabor da bela, sabor limão siciliano. Eu vou acrescentar 15 gramas dessa pasta e vou mexer o nosso brigadeiro. Essa pasta é maravilhosa, ela pode ser utilizada na preparação quente quanto na preparação fria, tá? Na quantidade exata. Agora nós iremos deixar essa, essa massa desse brigadeiro. Coberta com filme plástico e vamos deixar descansar no mínimo 3 horas. Eu modelei os brigadeiros, é, 25 gramas de cada docinhos e passei pelo suspiro tradicional quebrado. Está pronta a nossa receita, brigadeiro de pinga e limão siciliano.